Esse é o de Bora na Cozinha, eu sou o chefe Marcelo Bona. Hoje a gente vai fazer um envoltinho de abobrinha com recheio de cogumelos. Parece ser sofisticado, difícil, mas é bem tranquilo para você receber seus convidados. Para a gente fazer esse envoltinho de abobrinha, o que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma abobrinha, 50 gramas de manteiga, 100 gramas de shiitake, 100 gramas de estimege 50 ml de saquê, 30 ml de shoyu, 100 ml de creme de leite e 100 ml de requeijão. vamos pegar uma das nossas panelas Shizu vamos derreter a manteiga se vocês tiverem alguma dúvida já sabem deixe o seu comentário que a gente responde para vocês derreteu a manteiga vamos acrescentar o shiitake e o shimeji acrescentou o shiitake e o shimeji dá uma mexida para ele pegar a manteiga em todos os cogumelos. E espera ele dar uma murchada. Enquanto ele dá uma murchada, pra gente ganhar tempo, a gente vai cortando a abobrinha. Cortar a abobrinha, a gente vai pegar um descascador e vai tirar as fatias dela. Aqui, laminou as, as abobrinhas com o descascador, tá? E aí as que tiver perfeitinhas você usa as que não tiver perfeita. Você pode separar para depois você fazer um, um refogado de abobrinha tranquilamente. E essa sobra também. Corta ela em cubos e puxa ela na manteiga que você faz um refogado de abobrinha super bom. Tá? Voltando aqui para o shimeji. Aqui ele já deu uma leve murchada. Vamos acrescentar um pouquinho de saque, Cerca de 50, bran... 50 ml. Aqui a gente deixa um pouquinho para evaporar o saque, o álcool. E só ficar a essência do saque. Evaporou o álcool, a gente vai acrescentar um pouquinho de shoyu para dar cor nele. E agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Cerca de meia caixinha de creme de leite. E cerca de meio copinho de requeijão também. Bom, acrescentou o requeijão, o creme de leite, deixa ele dar uma evaporada. E aí o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai levar isso aqui para o processador E processar ele Se você não tiver processador pode ser no liquidificador, tá? E a gente vai tirar o shimeji e o shiitake processado Leva ele para resfriar Porque depois na hora de você enrolar o, o abobrinha Vai ficar mais fácil de você trabalhar Com ele quente ele está mais mole Vai ficar mais difícil então, Aqui ele ficou uma pasta de cogumelos é? Levamos ele para a geladeira. Chimedes já resfriado. Vamos colocar ele aqui do lado. Pega um pouquinho de chimedes, de shiitake, e coloca aqui no começo. E aqui, sem segredo, só enrolar. Enrolou. Pega o final, espeta. Podemos colocar dois. Envoltinhos em cada palito e fazendo o mesmo processo. Esquentou, tá? A gente coloca os nossos envoltinhos. Deu cor de um lado, vira, espera da cor de outro, um minutinho de cada lado já é o suficiente, tá bom? E você pode pegar, tirar, colocar num pratinho. E agora é só serviço. Esse é o de abobrinha com recheio de cogumelo. Vocês viram que é super simples para vocês fazerem. Chardonnay né a rainha das uvas brancas. Ele é de corpo médio cai muito bem com o creme de leite que a gente usou e com cogumelos. Esse foi o de Bona na Cozinha, eu sou o chefe Marcelo Bona, espero que vocês tenham gostado, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e não perca o próximo de Bona na Cozinha.